Não devemos criminalizar o Carnaval de Brasília. O Carnaval é uma ferramenta cultural importante da cidade. Nós precisamos fortalecer o Carnaval de Brasília junto com a Secretaria de Cultura e especialmente com os blocos da cidade. O Carnaval tem crescido e pode crescer mais. Nós precisamos pactuar uma política de prevenção a esse nível de violência que nós chegamos nesse final de semana. É óbvio que não tem como prever tudo, mas a gente pode desenhar em parceria tanto com os blocos quanto com a Polícia Militar e as outras forças de segurança um pacto de como vai se dar na praça a operação de segurança do carnaval e eu acho que esse é um passo importante a polícia militar tem estado muito aberta nesse diálogo até aqui os blocos têm feito diálogo com a polícia militar mas há algumas algumas divergências digamos assim ou algumas incompreensões uma delas é que os próprios blocos de carnaval precisam entender qual é o papel da segurança privada contratado e qual é o papel da polícia militar esse é um elemento importante como vai se dar a apuração dos processos? Para onde o bloco pode encaminhar? Qual é o telefone de emergência que o bloco, alguém que está coordenando o bloco de carnaval e que vê o incidente acontecendo de cima? Para qual telefone? ele pode ligar imediatamente como administrador do bloco para que a polícia possa ter uma ação. Então, todos esses casos são fundamentais e importantes. Queria elogiar aqui a DECRIM, que é a Delegacia Especializada da Polícia Civil, que já está construindo, junto com outros órgãos, uma campanha de prevenção e combate ao assédio, a LGBTfobia, ao racismo e a outras violações de direitos no Carnaval. O nosso dever, nesse momento, é fortalecer um Carnaval com segurança e ninguém melhor que as forças de segurança nesse diálogo com os blocos, de carnaval, com sua autonomia, com sua história e sua experiência para colaborar nessa síntese que pode produzir para nós um grande carnaval. O pré-carnaval dessa semana foi um teste, infelizmente nós tivemos uma morte lamentável e eu queria me solidarizar com a família, né, com os parentes, amigos do Matheus Barbosa, que é um jovem de 18 anos que foi esfaqueado, mas nós podemos daqui para frente fazer um carnaval sem incidentes, um carnaval que possa dar exemplo para outros carna... Carnavais no Brasil e que possa também dar um exemplo de segurança e, e que também um exemplo de participação da comunidade brasileira nesse carnaval, fortalecendo os blocos e fortalecendo a participação da população do DF com segurança nesse carnaval. Obrigado, senhor presidente.